Aleluia, graça e paz, amém, louvado seja o nome do Eterno, e que nós estamos aqui para, literalmente, para somar com o Reino de Deus, e nós queremos, amado para a eternidade, para quando chegarmos nós podermos glorificar o Senhor, na beleza da sua santidade. Adoremos vamos orar ao Senhor nessa hora, em nome de Deus, Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo. Santo, santo, santo, é o Senhor dos Exércitos. Kadosh, kadosh, kadosh, kadosh ao Jeová Sabaote. Santo, santo, é o Senhor dos Exércitos. E nós declaramos isto nesta hora, Senhor. Tu és santo, santo, Deus nesta terra, para que o teu prevalecer aqui na terra e a tua vontade com ele, Senhor porque a tua vontade é feita ó Deus querido, na terra assim como é feita em... que possamos reconhecer isso na nossa vida e fazer, ó Pai querido, o teu nome valer nessa terra, em nome de Jesus ser conosco nesta hora, Senhor ser, ó Deus querido com aqueles que pediram, ó Deus querido oração, ó Deus querido as pessoas, ó Pai querido, que estão em outros que vão ouvir, ó Pai querido, esta oração, que teu Espírito venha, ó Deus querido, com um impacto no coração, enchendo os lares de amor e compreensão, de alegria e paz, que a tua shalom, ó Deus querido, inunde, ó Deus querido, entendimento de cada um, e essas pessoas, ó Pai querido, possam, não vão prevalecer contra a tua igreja, Senhor, e nós Estamos aqui para proclamar o teu reino nesta terra, estamos aqui para proclamar o teu nome nesta terra, vamos, ó Deus querido, aqui para fazer valer, ó Deus querido, o teu nome. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa receber Jesus, ó Deus querido, que o Senhor possa guardar e proteger o Senhor. Visita, Deus querido, as pessoas, ó Pai querido, que estão ligadas a mim, direta ou indiretamente. As pessoas, ó Pai querido, que tem colocado, ó Deus querido, teu nome no, o teu nome no Facebook, ó Deus, no WhatsApp, pedindo oração. Assim, ó Deus querido, como todas essas Senhor, receba essa adoração em nome de Jesus. Coloque o seu coração um pouquinho nessa canção. Deixa essa canção falar, o seu coração. Deixa os seus olhos. Deixa os seus olhos. Deixa os seus olhos. Feche seus olhos. Deixe na sua casa. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui a canção. Glória a Deus. Lucas capítulo 7. Preste atenção. Preste atenção nessa palavra escute aí, e aconteceu, verso 11, capítulo 7 de Lucas, e a uma boa, ó Pai querido, e perfeita vontade para a nossa vida, não nos deixe, ó Deus querido, ser enganado pelo nosso eu, pelo nosso achismo, mas que tão somente o Espírito Santo possa gerar no nosso coração uma palavra, ó Deus querido, assim como ela é, uma palavra eterna, Senhor, porque Tu mesmo disseste. Oramos agradecidos. Amém. Amém. E graças a Deus. Então aqui, como eu estava dizendo no início, houve aqui um choque de realidade, um choque de duas multidões, porque Jesus Cristo ele está vindo, né? Ele está vindo a Cafarnaum e Ele quando vem Sentindo um veio o centurião e pediu para que Jesus desse uma palavra a respeito do servo dele, para que o servo fosse curado. E Jesus deu a palavra e o servo foi curado. Então está vindo agora uma multidão radiante, sentindo Naim. Tava na sala aí, no quarto... no que está entristecendo, Jesus está vindo e Ele está dando de encontro contigo, com tristeza, com, com a sua vida né indo de mal a pior, mas eu quero te dizer que hoje, você vai à cidade, Ele começou a gritar o nome de Jesus, e Ele dizia, Jesus, filho de Davi, Quando Jesus foi ao, ao Tempo que Jesus veio passando Dá de cara ali Com aquele aleijado Fé como desse moço Que disse para Jesus eu, eu, não, eu não tenho como te descer na minha casa Por ser talvez um pecador Mas só dá uma palavra aí Dá uma palavra que o meu servo vai ser curado Sabe? E Jesus viu a fé desse moço A palavra de cura eu quero dar uma palavra de cura sobre a sua vida hoje. Seja curado em nome de Jesus. Sem, sem uma esperança, sem encontrar de fato com Jesus. Mas a boa notícia é que ela teve um encontro com Jesus. E você também precisa ter um encontro com Jesus. A segunda coisa, querido, que você precisa entender essa noite e aprender... Que só Jesus entende o seu íntimo. Aqui dentro, as tripas, né? falando na nossa forma mais prática, que é a palavra em grego, ispanxena, eles entendiam isso como um lugar da emoção forte. Né? É o lugar da está emo... de encontro com uma viúva. Né? Essa palavra que demonstra literalmente o lugar das suas misericórdias, porque os hebreus consideravam é, respeito da palavra esplangena. Ou seja, aquilo que está saindo aqui de dentro, é o que os textos dos evangélicos, pelo menos cinco vezes, Jesus demonstrou essa íntima compaixão. Uma, uma delas foi aqui com essa viúva, e a outra foi quando seu amigo Lázaro morreu. Ele se moveu, a compaixão, Jesus gerou tanta compaixão quando o amigo Lázaro morreu, que a palavra de Deus vai dizer que Jesus chorou e hoje querido nós precisamos entender que nós precisamos ter ali para ele falando não chores mas por que que Jesus falou não chores sabe querido Jesus ele conhece o íntimo e a palavra de Jesus fala. de alguém, sabe, que está ali, naquele momento, de, porque aquela mulher, naquele momento, havia tido perda mesa das viúvas e dos órfãos, porque os órfãos não tinham mais ninguém por eles, e as viúvas não tinham mais ninguém por elas, mas as viúvas que não tinham filhos, as viúvas que ainda tinham filhos, essas podiam sim ser amparadas, e essa aqui, nesse exato momento, momento, Culto, de multidões aqui essa viúva particularmente essa viúva estava agora porque Jesus conhece o seu interior Jesus conhece o seu íntimo Jesus sabe quem você é de fato você não é uma, uma caspa uma casca uma aparência caspa essa que cai no cabelo Bate no ombro e é jogado fora. Você não é uma casca. Mas você é um ser. Um ser que foi construído perfeitamente. Apesar dos defeitos. Você é perfeito. Para fazer algo diferente. Diferente do que todas essas outras pessoas que a seguiam, por exemplo. Porque o texto diz que viu uma grande multidão com ela ali os amigos, outras pessoas, a parentela, batendo no ombro, no braço, talvez alguma hora que Jesus conta, que conta João, porque o jovem rico, ele primeiro procura Jesus, ele vai e se encontrar com Jesus, porque ele queria ter a vida eterna, e ele se encontra com Jesus, no sentido contrário, ele foi, na conta Jesus está vindo por aqui, e Jesus está vindo por ali, e você foge pode... alguém vem falar para você de Jesus, alguém vem pregar o evangelho para você e você simplesmente não quer escutar, você não quer dar ouvido, você não quer parar 30 minutos para encostar no dedo de Jesus, porque ele não, não queria acreditar na palavra dos amigos dele. na ferida dele, do lado dele na mão dele, eu não acredito e aí Jesus entra na sala e aí Jesus Tomé toca aqui na mesma. mão Vou silenciar o som da música. Quieto. Porque foi um choque. Digo eu, né? Não. Toca. Sabe, penso eu. A alegria parou. Por um instante. A tristeza também parou por um instante Para tudo em você e te diz coração, volte a bater jovem levanta-te eu te digo Shhh. porque Jesus toca na sua vida hoje porque a alegria do Senhor Chegou na sua casa A cura do Senhor Chegou na sua vida Esse verbo vivo Ecoa na sua casa Agora E ele diz Tocando em você Eu te digo Toda a igreja celestial Bendito é o teu nome Senhor Pela tua palavra E que essa palavra de vida Senhor Entre ecoando nesses corações agora, em nome de Exu Machia ser é feliz agora de Jesus na sua vida, receba a vida de Jesus na sua vida, ser é feliz agora, Possa receber a só. Estava vindo a alegria de um lado. A tristeza do outro. Mas quando a alegria. Chega na tristeza. A tristeza tem que se render. Quando Jesus está no meio. Jesus. Está no meio de duas multidões. E agora as duas multidões. Estão. No mesmo, no mesmo nível de euforia. A experiência de Jesus. Contigo e você vai poder testemunhar, assim como essa viúva, dali em diante, a vida dela mudou, e eu profetizo na sua vida, recebe todo entendimento, venha ao seu coração, que tudo isso, querido, que você está passando aí, tem solução, e vai agora, a partir de hoje, começar a passar